Então, esse aqui é o Majestic. Uma vizinhança tranquila, integrada com a natureza, com a flora e com a fauna. Um prédio belíssimo. Uma das obras-primas da cidade, de Gramado. Você tem três vagas de garagem nessas coberturas para cada uma delas, claro. Todos os apartamentos, claro, especialmente a cobertura, as coberturas que ainda estão disponíveis têm vista para o Vale do Quilombo. Uma das vistas mais valorizadas da região e mais belas também. É um mundo verde, o um mar verde. Aqui nós temos saída para lá e para trás também, para o centro de Gramado. E em menos de sete minutos você já está no centro. Este é o Majestic. integrado com a natureza. Para quem quer fugir da cidade grande e quer curtir a vida num ritmo mais lento, esse é o lugar certo. Esse aqui, então, é o 401, do Majestic. Vamos conhecê-lo? Então, Romulo, vamos... essa entrada, esse apartamento ainda está... Ele não está decorado, nem mobiliado, tá? Aqui nós temos a escada de subida para as suítes. Vamos lá. Olha só que vista magnífica meu amigo, é sensacional. O tão lindo Vale do Quilombo. Conhecido pelo Gelo Madenses como Linha 28. Isso aqui é o living. Área gourmet com churrasqueira. Imagine só você e os amigos, e os irmãos, todos aqui apreciando a interação entre si e esta maravilhosa vista da criação do nosso Deus Jeová. Impressionante. Essa é a posição sol nascente, tá? Esta então é a cobertura 401. Parece que estamos numa plataforma extremamente alta. Nesta é a vista da sua janela, do seu living. E ali nós temos esse belo horizonte. Ele ainda não está com iluminação porque e praticamente não foi usado né ele tá, simplesmente não foi evitado. alguns móveis estão sendo instalados mas o primeiro comprador será a sua primeira moradia aqui é uma das suítes onde temos também essa vista Essa linha 28 é uma linha muito conhecida pelas suas belezas naturais também. Uma das áreas nobres aqui em Gramado. Veja o tamanho dessa suíte. Ela tem cerca de 6 por 3, em torno de 21 metros quadrados. Aqui o banheiro dela. porcelanato polido, uma hidro, também, apresentando essa vista. Ali o um box. E aqui o seu closet. Então essa mobília é que está sendo implantada aqui, atualmente, tá? De closet vídeo de primeira linha, excelente acabamento. Vamos dar o que nós temos aqui. Aqui também. Esse, na verdade, é o seu lavabo, tá? que atende toda a parte do living, sua sala de estar, jantar e área gourmet. Vamos subir para ver as coberturas, as suítes na cobertura. Deixa eu ver aqui, vamos aproveitar enquanto tiver dia. Aqui nós temos também uma suíte. um banheiro bem amplo já tem um belo armário espelhado vamos para a próxima Aqui nós já temos armários instalados. Muito bom. Este armário aqui. E aqui. A própria suíte. A segunda suíte que nós vimos aqui. A segunda suíte aqui em cima, né? Deixo o banheiro. Dessa suíte. E... vamos observar a vista que ela tem aqui fora. Essa pequena sacada, mas que permite uma vista magnífica. Olha só, esse é um dos pontos mais altos de gramado. Então naquela posição nós temos o um nascente, leste, oeste está para cá e o norte para cá. Ou seja, você tem sol por boa parte do dia aqui. Agora, por exemplo, nós estamos 5 horas e 16 minutos, 17 e 16. E olha o quanto que nós temos ainda de iluminação natural. tá Olha que horizonte magnífico! Vamos para a próxima suíte. Aqui nós temos então o banheiro dessa suíte, como já visto. Né? Vamos para a próxima aqui. Nessa é suíte. Maior ainda. Também eu já completa de armários. E aqui nós temos o banheiro que atende essa é suíte. Armários também já instalados. De muito boa qualidade. Também uma sacada que atende. Veja limbo.